Yeah Uh, uh, uh, uh. Ao início de um sonho Eu tô me esforçando Sigo batalhando Pra conquistar o meu sonho Vários apontar o dedo Dizendo que eu não vou conseguir o sonho é grande demais para ah, não preparar, Para de me iludir Para de persistir Que eu nunca vou conseguir Chorava no topo porque Palavra machu Mas confio no Senhor Sei que um dia eu vou chegar Eu vou Vou tá lá no topo pra luxar Eu vou Quando eu tiver lá você vai estar Com inveja Vai estar tá com pra luxar, eu vou, quando eu tiver lá você vai tá com inveja, vai tá com inveja.